E aí Clãs aqui, hoje a gente tá voltando com Grime Metroidvania é sensacional de verdade Para PC e estádia por enquanto A gente não sabe se vai sair para outras plataformas hoje a gente pretende dar uma exploradinha aí No deserto uniforme Deserto informe, não uniforme Olha ah, que bonito cenário Tudo derretendo ao fundo Nosso bonecão de pedra Com cabeça de Buraco negro A gente abre o primeiro safe tem dar uma boa explorada aí na área, não tem chefe, não tem chefe, mas tem outras coisas, vamos aumentar um pouco a força, vigor aqui tem os traços, que são os bichos que a gente caça, a gente no final do vídeo vai dar uma olhada nesse aí com carinho a gente vai, pretende obter pontos para usar nesses traços Litonato do céu partido. bem-vindo ao Lítico. O okay. que? Esse carinha aqui, ó. Ouvidor, ele, ele parou. Nunca tinha parado antes, nunca. Oh não, para onde foi? Eu fui atraído para os gritos e com antes acima faz tanto tempo. Eu me perdi na tristeza da melodia, a minha vontade. Ansiava por perderem lamentos que não fossem os meus. Não, eles foram. Eles voltaram aos barulhos da minha cabeça, por isso que só eu posso ouvir. Lamuriante, para onde você foi? Certo, tem personagem. Nossa coitado, esse aí derreteu. Bom. A gente tem um número ali no canto. Olha para 13. Chamar dor. Quanto maior o número, mais a gente ab consegue absorver. Absorver mais.. esses fragmentos aqui. Como é que chama? Mais massa, chama. Mais massa. Isso. Fossil. Mais armas. Esse jogo é muito baseado aí no Parry, no né? Olha lá, a gente absorveu o objeto. Quanto mais a gente absorve, melhor. Pega mais, mais coisas, olha lá, achamos aqui um, um negócio, Passe neural, isso é o fast travel do jogo, sempre que encontrar isso aí, que derrotar aquele bicho que a gente meio que batemos nele sem conversar, se conversar ele fica difícil, viu? já encontra os inimigos é objeto não é todo inimigo que dá para absorver viu, infelizmente alguns inimigos dropam coisas olhos voláteis, pernas pétrea um negócio interessante aqui é o seguinte, as armaduras que você ganha, elas são só estéticas boa oh. Beleza, hein? Terminou, parece difícil Vem, vem, vem! Duvido Rápido, hein? Muito rápido Nós conseguimos Nova presa encontrada, a gente tem que derrotar três. Quando aparece isso, você tem que derrotar a quantidade que ele pede. E aí, a presa ela vira uma parte de nós. Quebrando tudo. Quando você absorve o cara também, a gente meio que... Preenche aqui uma barrinha, que fica ali à esquerda. Essa barrinha serve para recuperar Lasca de metal sanguíneo serve para melhorar nosso personagem Conseguimos absorver o cão de garra Unha Duvido Mais um cão de garra, caça a presa concluída, perfeito Ó, oh, massa pequena Olha só que bom, encontramos o um mapa Eu não sabia para que servia a baliza harmonizada, mas serve para isso aí A gente aperta a M, ó, dá para ter uma noção do que a gente explorou soltando de dano que deu! <risos> Tomamos hein! Bom, já começamos mal, recuperamos o ardor Olha, é possível absorver os olhinhos dele. A coisa não é boa, hein? Conseguimos obter o um ponto de caça. Caça presa é concluída. Era isso que a gente queria o um ponto de caça. Nossa, que difícil. Nossa, tá bom, tá bom, não tem problema. Esperamos o ardor. Absolvemos um carinha. Absolvemos e devolvemos a lança. Vamos oh, beleza. volátil. Dano, não tem nada aqui além da bolha volátil. É um bicho diferente, não? Não, não é não. Observeu um. Pronto, mais uma presa concluída. Aqui tem uma passagem secreta muito bom. Fica muito atento aí com passagens. Oh. Olho volátil. O que a gente encontrou aqui? Mais um save mais adiantado, bom! Vamos aproveitar para crescer. A gente tem agora esses pontos, né? A gente observeu que ponto de caça a gente pode aplicar em habilidades passivas. Então... O que, que é legal? Esse aumento de dano é legal. Muito legal. Esse repel de ataque é legal. por enquanto é isso. Com a bolinha verde você consegue recuperar depois. Tirar um ponto da onde você. Não acha que está legal? Colocar em outra coisa. Você recupera os pontos de de caça. A gente vai investir em força. Ah, hora, a Pelo fôlego do mundo, o que foi isso? Você não, não viu isso? Quase fomos destruídos. Minha nossa, minha nossa, eu odeio esse lado. Como é que alguém pode se acostumar com o céu desab desabando? Quase sempre. Tudo bem, eu estou bem como posso ajudar um esculpido presumo? veio aqui coletar, trocar itens, sem dúvida bom, acho que posso oferecer os mesmos termos que sua espécie que é ali o Pilar do Mundo, Vem aqui dar uma olhada boas-vindas, quer trocar? olha o que, que ele oferece aqui espada destroçada e garra quanto custa? nossa, custa caro mas a gente tem isso aqui ó. a gente pode consumir isso E aí, com essa história, a gente pode fazer compras oh, droga, falei com ele sem querer Não hum. investi a toa nas armas, <risos> não tem como usá-las Fazer o seguinte, a gente já foi tudo pro lado lá. Direito? Não. Um pouquinho mais antes. Enquanto nem adianta tentar subir aqui. Não vai dar certo. Agora a gente dá um dano que o nosso ardor ele aumenta o nosso dano O que é muito bom Mais uma lasca de metal, mais pra frente a gente vai usar para fazer upgrades viu? Eu ainda para absorver inteiro. Que legal. Da boca, tábua e forme. Que é na minha opinião uma das melhores armas do jogo. Infelizmente a gente ainda não tem é, força suficiente para empunhá-la. Essa é uma palavra correta que sim. de novo. Aí ainda não dá para subir com os nossos recursos. De novo. De novo. Cabeça de rocha, nova presa encontrada eu acho que a gente está se distanciando muito do nosso objetivo de novo Nossa, quebrando. Ah, tá. Tudo bem. De novo. Aí, ponto de caça obtido. Sucesso, né? Passagem secreta. Tem muitos, muitos atalhos nesse jogo. Tem às vezes uns bugs, como esse. Tá vendo? A gente tá flutuando na plataforma e não consegue descer. Aqui já é outro lugar. Interna de surto, vou falar com esse cara, está ficando mais perto, às vezes eu posso quase ouvir de novo a Lamúria Ainda está muito longe abaixo desse lugar, esse lugar sombrio e triste Piedosa Shidra, esses pobres seres arruinados pelo solo de qual forem formados Se ao menos todos nós pudéssemos chorar, oh, ele é meio deprimido esse cara Bom, aqui certamente já não é mais o deserto, a gente vai voltar para o deserto E a gente não vai voltar para o deserto <risos> Ah não, vai sim, tem um atalho ali para voltar. Acabei de abrir o atalho, já me esqueci do atalho, brincadeira Vamos tudo para direita para ver o que acontece Olha o dano que dá Sobremos mais um cabeça de rocha temos aqui? Punha, tá certo De novo Mais um cabeça de rocha pra conta Já já a gente habilita a habilidade de cabeça de rocha também que ainda está contando como deserto Boas vindas meu amigo Petril, você veio Hum, você não parece muito Petril Cabeça menor que o tronco? Mãos superiores tão longas quanto, quanto as mãos inferiores? <risos> Os esculpidos voltaram, avisem as mães A Gente, é um esculpido pelo jeito Vamos voltar para o deserto. Tem ainda um pedaço ali do deserto que a gente não explorou. bem aqui. Ó. E também tem um outro ali que não, não dá para explorar, pelo que entendi. A música é bonita, o cenário é bonito é tudo bonito nesse jogo Vamos lá salvar Investir mais um ponto de caça Crescer Hum. Agora você pode andar lentamente, isso aqui é importante teve. Não sei se agora era importante, mas eventualmente é importante. Vou aumentar o rigor. Vamos descer ali. Vou ver qual é que é. Muito mais forte, né? À esquerda areia ardente poxa, só isso? achei que tinha mais coisa bom, acho que é isso por hoje, por enquanto só dá para fazer isso o nosso dano está muito incrível, porque a gente está com 100% aí do... do necessário Ó, vou derrotar os bichos com uma pancada Bom de novo de novo. Beleza, acho que é isso. Não tem muito que ser, mais o que ser feito com os nossos atuais recursos. O máximo que dá para ir ou para a direita ou para baixo. Nesse ponto aqui, para ver o que, que dá. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o um like, se inscreva no canal, dá nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Grind é um Metroidvania com elementos de Souls-like, Souls fala, né? Bem legal, bem bom mesmo, bem bom o melhor Metroidvania do ano deixa um comentário aí pra gente a gente sempre gosta de talento fica assim até o próximo vídeo, viva a amizade